Olá, tudo bom, gente? Meu nome é Simone. Eu sou Tristan na Soledade. Esse é mais um vídeo, não, o primeiro vídeo que a gente faz do Noite Suja. Dia 12 do 12, o Noite Suja completa 5 anos enquanto festa, né, um projeto múltiplo. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês os 10 momentos mais icônicos da Noite Paraense, a partir do momento que a Noite Suja surgiu por aí, né sujando mesmo toda uma cena, todo um conceito, né, que elas são A gente fez pesquisa, a gente publicou no Instagram, no a Facebook... A gente tá na Wikipédia também. Sim, e a gente conversou com várias pessoas, a gente pegou a opinião da galera também, junto com as nossas, e a gente formou esse top 10 de momentos icônicos da Netsuya. E vamos lá, roda a vinheta! Gente. Gasolina, gasolina, delícia! Primeiro momento do nosso top 10. Quem lembra? Sid Manequim versus Flores Astrais no Noite Suja Intergaláctica. O primeiro, primeiro Noite Suja Intergaláctica. Sid Manequim com uma arma, lembra? Com a Bandeira do Brasil. Mas não é uma arma de verdade. Com kit Sid, com né? Completo. Mas a arma era verde e amarela. Rolou, rolou beijo entre Flores Astrais e Sid Manequim. Rolou Flore... arma. Flores Astrais sendo o que é, mesmo maravilhosa, é assim, NPC, é impecável. Cid Manequim também fazendo o que sabe fazer, com Bandeira sim. do Brasil. Com todo o kit. Nossa, assim, foi maravilhoso, gente. Acompanha aqui o vídeo. O melhor momento do Noite Suja pra gente que marcou, que grelhou, que tá nos anais, foi Noite Suja carnivale gente. Não é verdade. Primeiro Noite Suja Carnival. A gente nunca esquece. Essa primeira Noite Suja carnivale foi icônica por diversos motivos. A gente marcou na Praça da República às 5 horas da tarde, sem noção nenhuma de que se ia é dar gente, se aparecer alguém. E a gente combinou, não, vamos se montar. Se tiver alguém, beleza. Se não tiver, primeiro tem nós dois montados e a gente faz essa babada que com a like né? Vai ter catuaba. Mas aí quando a gente chegou lá na Praça da República, a gente se deparou com aquela multidão de gente maravilhosa. Eu tava na perna de pau, belíssima, hitake. quem quiser copiar pode, não tem problema, tá? E a gente fez um cortejo muito foda, da Praça da República pra Casa Dirigível. E no meio do nosso trajeto até a Casa Dirigível, a gente se deparou com o nosso ícone maior da noite paraense, que era o carro do lixo, né? E aí foi um momento icônico também, assim, as drags, todas as bichas todas montadíssimas. Rolou muita coisa boa, né, Tristan? Que tu até deu um negócio aí, uma leve, um drumming que tu tomou muito a pouco. Mas é isso, gente. Vejam o vídeo a seguir. <risos> Embaixo de ti, Simone. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Ai, meu Deus! Ah, eu tava procurando uma lanterna! A meses, isso. <risos> tava sumida a mesa. Isso nos faz lembrar que um dos melhores momentos também da noite aparência, que tá no nosso top 10, <risos> é o momento da Pandora Rivera Raia na noite suja na roça com uma lanterna no cu. Gente, vocês têm a noção do que é isso? E não era lanterninha, não. Gente. E foi uma performance maravilhosa. Começou super conceitual e em algum momento ela levantou e falou Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Levantou e estava com uma lanterna no cu brilhando. Foi o um auge da noite, maravilhoso. maravilhosa. Foi com estrela brilhando nesse momento? <risos> Todos brilharam. Filho. Inclusive o cu da Pandora. Simone! Não pagou a conta de luz de novo, Simone! Puta que pariu, traz a vela! Noite Suja com Saudade do Oito, 11 primeiro Saudade do Oito, né, um evento de resistência do Bar do Oito, que foi um bar muito importante pra cidade, que abrigou muitos, muitos coletivos, inclusive algumas drags começaram lá, né, como a Xenitão, a Flores... as cidade produzindo viada cultural na época, também a Noite Suja não poderia faltar aí também nessa participação, né. Eu lembro do, desse evento que aconteceu na rua, né, na frente do antigo bar, que... Estavam filmando, a galera louca, né, e tinha a Conexão é Belém, que é um canal aqui da cidade. E esse evento maravilhoso teve participação especial da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Não pode ver um viado dando close. Que simplesmente chegou lá e disse, vocês não podem ficar na rua. Vão pra Praça Cadê da o República. Cadê direito à cidade? Vão pra Praça da República. E lá rolou a grelhação maior. Até Sweet Dreams com o <risos> Roda aí o VT! Por baú a felicidade que também é né? a emissora. Roda o VT! O próximo momento da Noite Suja, um dos momentos mais marcantes entre os dez, é a primeira vez que as drags invadiram o teatro o Teatro Marguerite de Esquivazapa com o primeiro festival Noite Suja. Sim, é. A gente ganhou um prêmio, né? A gente entrou no edital premiação. da premiação. Premiadíssimas, querida. Quem é o Oscar pra elas? A gente conseguiu fazer um evento nesse que é um dos maiores teatros do estado, né? Um dos mais tradicionais, né? Quem entra naquele teatro ali, né? Quem faz show lá, assim? Aquele era o momento que as drags do Noite Sul já estariam ali. Dentro do festival Noite Studios, dentro daquela noite maravilhosa, nós tivemos um momento para mim que foi o auge, foi o ápice, assim, Que era a Alba Maria que também estava presente, fez uma participação com a gente e a Fabrício e a cadela que participou também dublando a música sim Sim, é quando você dubla uma música e o artista está presente, querida. Entendeu? Performer. De, de Dregs do Noite Suja na Feira do Açaí no evento Baile das Urubixas. Foi incrível, foi um hino. Dregs na rua, drags ocupando um espaço da cidade que foi a Feira do Açaí. Quando teve drags lá? Agora, que, que foi literalmente uma invasão, né? As drags negociaram com os feirantes pra tirarem fotos em cima dos barcos, entraram nos barcos, tiraram foto com os vendedores de bebida lá, foi uma noite incrível, assim. A gente levou uma caixa de som lá, um microfone, as drags levaram a música, a gente chegou lá, conversou com as socorros feirantes que tinham por lá, uhum. a gente colocou a música e o evento rolou, e foi maravilhoso, gente, aquele pôr do sol, assim, as drags pôr pelo meio dos paneiros com os açaí. E tudo 0800 então tá, né, tudo não tem, zero, não tem desculpa pra mim no Noite Suja, que a gente faz tanto rolê de graça, mano. Nos tá sem cidade, dinheiro? Manda um inbox pra Simone. Sim, pode mandar gente. Vamos lá. Um momento muito importante a história do Noite Suja, muito engraçado, muito divertido, muito close. Foi quando as taurinas, né, que foram as drags Gigi, Bunny, Amores e Pandora, tô aqui com o meu ponto, ok? Performaram juntas no Noite Suja e Inferno Astral. E muito legal uma performance em grupo, né, e ver todas sintonizadas ali, a galera ganhando. E a performance <risos> foi aqui o no nosso Berchan, da Imagem Filmes, inspirado no musical, que virou filme também Chicago. Quem lembra do meme, Jorge, cadê, cadê as, as minhas coxinhas? <risos> Gente, Banhe A melhor coisa que ela já fez na vida dela. De para pro mundo, gente. Jorge, cadê minhas coxinhas? Porque dizem que as taurinas têm muita fome, muita sede, muita... Ah. Ao abrir a geladeira, eu me deparo com ela vazia, sem nenhuma coxinha. E na mesma hora eu gritei. Jorge, cadê as minhas coxinhas? Ele prontamente respondeu. Eu comi de madrugada, amor. Amor? Amor é o caralho! Você comeu as minhas coxinhas! Ele então, me acalmar, me O nosso próximo momento, muito importante, é a eleição da oitava rainha do Noite Sul tá? Safira Klaus. Na verdade, esse evento foi maravilhoso. Foi num espaço colaborativo dos amigos nossos. raiva e passa, tá? Nesse evento, nós elegemos a oitava rinha do Noite Suja. Queria fazer uma parada bem farofa mesmo, né? A gente selecionou as... As oito bichas que estavam dando mais close lá na festa. A gente falou, olha, vem pra cá. Nossos olheiros, né? Nossos olheiros. A gente contratou uma equipe lá. E aí, eles selecionaram essas oito bichas lá que estavam dando cruzes. Essas oito bichas, cada um ia dar um mergulho. Né? E o melhor mergulho, as três... 3 as três bichas com melhores mergulhos, iam ser as três finalistas. E aí que inclusive rendeu um mergulho maravilhoso da Miúda Denver Maravilhoso, do... né? <risos> com o time ucraniano envolvido, né? toda, toda essa questão, gente, saudades do Samu, né? Sim, e aí quem foi pra final, os três melhores mergulhos, foi Miúda, Miúda Devers, Safira Clausberg e Taka Keldry. Taka Keldry. Sim, sim, e, aí, e aí, pra definir qual seria a oitava renda do Noite Suja ainda, a prova foi quem ficasse mais tempo debaixo d'água, né, a sereia? Foi decidido na pneia. Isso que, que foi legal. legal, foi decidido na farofa, na farofada. Sim. Não teve a mais bonita, a mais close. Então, são todas lindas, claro. <risos> Mas foi na farofa, foi no jogo, foi na olimpíada, entendeu? Exatamente. E é isso que interessa pra gente, muito mais do que é, elevar a um patamar, dizer que aquela é rainha e ela é melhor do que as outras, a gente quer que todo mundo se divirta, brinque, é, brinque de, de competir, né? Sim, até mesmo porque a Noite Suja já tem anos aí de história, né? Seis, né? Na verdade, gente, a gente vai fazer uma edição agora de comemoração de cinco anos, mas foi cinco anos da primeira edição de festa da Noite Suja, mas a Noite Suja já existia antes disso, a gente já dava close por aí baixo. Um dos momentos também que são extremamente marcantes, extremamente memoráveis, fantásticos, né? beijo da é gostar. Foi quando, na exibição do lançamento, do documentário do documentador Edson J. Do... Valdemar Henrique, a X-Leitão é, nos proporcionou com o lá, saindo da plateia, porque na verdade ela queria palco, né? Aí, como ela não tinha palco, o cast de performance já tinha sido fechado, ela falou: Não, vou levar sim a minha performance pra lá, a gente só ficou sabendo. Na hora Engraçado. acabou a toda a programação. <risos> engraçada, né? Ela é bonita, ela é engraçada. Engraçada. Aí ela chegou lá, saiu da plateia e fez um discurso maravilhoso, desconstruindo sim. vários aspectos do que é ser drag, né? Um exemplo disso foi quando ela disse que, ah, se você acha que drag é maquiagem, eu chamo pra vocês Monique Lafon. E ela um disse momento. também que drag pode ser um sentimento, e ela chamou Tristan Soledade. Ah, por isso que é marcante pra ti, né Tristan? Entendi. Não, mas é muito legal a gente falar sobre isso, porque drag não é só lip sync, não é só DJ, não é só entretenimento. A gente também serve como portal de discursos para as bandeiras que a gente levanta, para, nossa, para os nossos posicionamentos, para a nossa vida mesmo, né? Drag a gente é quer arte. fazer pensar, a gente faz e drag arte pode quase tudo. É, a gente quer pensar através do drag, né? É uma plataforma para isso. É um e espaço não... para reflexão, produzir Sim. drag, né? Um a gente É muito além de qualquer academicismo, porque também acontece na academia. nos surge um espaço livre de livre circulação de ideias, de construção de conhecimento mesmo, né? a surge esfugem uma ideia? E as ideias são a prova de balas. Mas o que é drag? Drag é lepfic? É lepfic? E Deus com o Felipe na flor? Cadê tua boca, Felipe na flor? Tua boca? E mais um momento que também é meio recente, mas é marcante, com certeza estará nos livros de histórias, é Flores Astrais descendo na rede no segundo atraque, né? Nossa, gente, quando eu vi, primeiro que a Flores ficou, eu acho que 20 minutos antes dela entrar, ela já estava na rede lá em cima, só um detalhe aqui de produção, entendeu? E ela contando pra gente depois, disse que estava lá em cima, e via uma realidade subjetiva, você só via os um, um, fios. Ela tava não no sei meio de cabos de aço, é... cabos de eletricidade lá em cima. Era um momento delicado, entendeu? E aí, quando viu, ela foi anunciada, né? Flores Astrais. E a gata, meu amor, desceu da rede para o chão, querida. Aclamadíssima, ah, pelo Aclamadíssima por milhares de pessoas que adoram ela. Milhares, nossa. Tinha gente do lado de fora do chat gritando Sim. gente, querendo entrar e não puderam. Você não que... foi um mangueirão, isso? Esse não foi no Mangueirão. Não, não é foi né? no Teatro Ma Margaridas que vazia, Margaridas que vazia, Margarida que vazia, tá? não, não foi outro foi... Novamente as drags no teatro, né? E é incrível isso, né? Maravilhoso. A gente tem que estar onde? Em todos os lugares. Até na onde rede. A gente a quiser, Eu acho que eu fui pra hoje, né? Vejam o vídeo, digam, comentem. <risos>